descreve o nível alfabético. Já no último nível, que é o alfabético, é possível a criança reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, o que representa uma escrita convencional. Ela passa a dominar o valor de cada letra e cada sílaba. A partir disso, os próximos desafios referem-se à aquisição das regras ortográficas. Para que haja sucesso neste processo, é importante frisar a relevância de transformar a sala de aula, criando sempre o um ambiente alfabetizador